10 dicas para afinar a cintura em casa. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de algumas de vocês que me perguntaram como afinar a cintura. Então eu separei 10 dicas, esse artigo vai estar lá no meu blog, depois eu vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. Faça exercícios abdominais como prancha, abdominais invertidos e flexões laterais. Faça exercícios de fortalecimento do core, que é essa região, como agachamento, contorção e levantamento de pernas. Essas daí já são as primeiras dicas que você deva fazer. Aqui no canal tem vários e vários vídeos sobre cada um desses pontos que eu estou falando. Experimente exercícios de dança, como salsa ou zumba, que ajudam a tonificar a cintura enquanto você se diverte. Se você não gosta de malhar, aquela turma que não curte, mas gosta de fazer uma zumba, uma salsa, são exercícios ou são danças que também irão ajudar a trabalhar bastante a linha da cintura. Também a dança do ventre é muito boa. Faça exercícios de alongamento como posturas de yoga para alongar os músculos da cintura e melhorar a postura. Todo tipo de exercício que você puder fazer de alongamento vai auxiliar também para essa questão da linha da cintura. Faça exercícios cardio. Cardio, quem não sabe, são exercícios como corrida ou caminhada para queimar gordura e tonificar o corpo todo. Mas você tem a opção de fazer bicicleta, fazer uma natação. Todos esses exercícios são exercícios de cardio tanto no meio aquoso como no meio terrestre. Então, você escolhe qual desses você pode ou gosta mais de fazer. Reduz o consumo de alimentos processados. Açúcar, açúcar é o vilão, né? Que pode contribuir para o acúmulo de gordura na região da cintura. É onde geralmente estocamos muita gordura. Barriga, cintura, parte de trás da coxa e culote. Consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e grãos integrais, que ajudam a manter a saciedade e promover uma digestão saudável. Beba muita água, que a água ajuda a manter a hidratação e eliminar as toxinas do corpo. Quanto mais água você vai bebendo ao longo do dia, você vai expelindo aquele sal, aquelas toxinas que ficam no seu corpo. Mas é ideal que você também converse com o nutricionista ou com o médico para saber quais são as medidas adequadas para você. Dormir o suficiente também é importante, pois a falta de sono pode afetar o metabolismo e contribuir para o ganho de peso. Considere fazer aulas de pilates ou outras atividades de tonificação que desenvolvam trabalho de cintura e core. Isso pode ajudar a afinar a cintura e melhorar a postura. Mas o professor, aqui na minha cidade, não tem aula de pilates, não tem aula de yoga. Hoje em dia com a facilidade da internet você consegue entrar em canais sérios e que esses canais fazem justamente isso aula de yoga, aula de pilates em casa. Então você tem como seguir outros profissionais e aí sim você conseguir praticar essas atividades. Lembre-se a principal vilã de tudo é a alimentação. Então, se você não tiver uma alimentação regrada, você for descontrolada na sua alimentação, consequentemente, você vai sofrer muito em se tratando a gordurinha que vai começar a se estocar aqui na região da sua barriga. Muito obrigado pelo seu carinho. Lembre-se, lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para quem desejar adquirir um cardápio e uma ficha de treinamento com duração de um ano, isso mesmo. São 12 meses de treinamento, 12 meses de cardápio 12 meses com a minha consultoria, onde você pode tirar as dúvidas que você desejar sobre os exercícios ali prescritos. É para quem deseja emagrecer com segurança, para quem deseja ter ganho de massa, porque sempre vai estar sendo é, adicionado novos materiais dentro deste programa, tá bom? Muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo e até nosso próximo encontro.